Primeiramente, além desses avisos iniciais, né, de gravação da quarta oficina, é, para quem também já está desde o começo nessas oficinas com a gente sabe que a gente tem um formatozinho tradicional, né, dessas oficinas, é que a gente, eu começo com uma breve apresentação, né, todo mundo depois que está aqui presente na sala ou se apresenta ou, como a gente fez na última edição, apresenta aqueles que estão entrando pela primeira vez, se apresentam, né, contam o que que eles de onde eles vêm, que instituição eles fazem parte, que projetos o Wiki já fez ou planeja fazer ou tem curiosidade. É, depois eu faço uma, uma breve apresentação com alguns informes, né, tanto do grupo como da Wiki, etc. E depois nós seguimos para as duas apresentações e aí uma, um momento de perguntas e discussão final. Só que hoje, é, por é, né, alguns outros motivos, é, o nosso primeiro é, palestrante de hoje pediu para que ele pudesse ir primeiro, é, porque ele é, surgiu uma questão pessoal que ele vai ter que resolver. Ele vai sair, então, às três horas da tarde. Então, eu vou mudar um pouco a lógica. É, o Francisco, né, o Chico, ele vai, então, falar primeiro, fazer a apresentação dele. E aí, vai ter um momento também, se der tempo, para algumas perguntas para ele. E depois a gente segue tradicionalmente, tá bom? É, peço desculpa por essa mudança, mas acho que não tem problema, porque acho que vai fluir bem de qualquer forma, tá? É, então, eu só vou rapidamente... É, compartilhar aqui minha tela só para vocês é... para vocês saberem né Opa, um segundo. minha internet está um pouco lenta hoje gente mas acho que carrega em algum momento Bom, só para vocês saberem, né, que essa é mais uma edição das oficinas Wikimedia Educação, é a Educação Livre no Brasil e as plataformas Wikimedia. Eu sou Giovanna Fontenelle, sou gestora do, de projetos do Wikimovimento Brasil. Tá? Eu sou também é, jornalista historiadora e estou atuando aqui nos projetos Wiki faz mais de três anos, né. E hoje a gente está com essa quarta oficina, né, da, das duas às quatro. É, a programação original era dessa maneira, né, mas aí agora com essa mudança, então essa é a nova programação, é, mudei um pouquinho os horários ali para né, poder caber todas as, né, a parcela né, de é, inicial aqui, né, das pessoas entrarem, alguma, a apresentação do Chico e as perguntas, e depois a gente segue tradicionalmente, tá? E só mais um informe, né, que esse evento ele é organizado então pelo Grupo de Usuários do Wikimovimento Brasil, é, e tem apoio do Grupo de Usuários Wikipedia and Education, e também, a part, desde o mês passado, é, com financiamento do Creative Commons Open Education, tá? Então, vamos agora para a apresentação do Chico. É, vou parar aqui de apresentar. É, o Chico, ele, né, o Francisco Venâncio, é, ele é, é membro fundador do, do movimento Brasil, é, Wikimedista de longa data, né, Chico? Você pode contar melhor aí. Mas também é o responsável pela coordenadoria da área de governo aberto do Creative Commons do Brasil. E até por conta né, desse nosso apoio agora do Creative Commons do Open Education, a, essa palestra dele acho que vai atender várias questões é, e vai também atender acho que algumas dúvidas que sempre aparecem é, quando a gente faz essas oficinas, esses eventos, que é a utilização de imagens nos projetos Wiki, de licenciamento, né? E aí, né, esse universo considerando o aspecto educacional das plataformas, né? Então, agora eu passo a palavra para você, Chico. Se você quiser, então, compartilhar seu sua tela, seus slides. Agora o espaço é seu. Muito obrigada por topar participar. E é isso. Eu que agradeço, Giovana, pelo convite. É, eu sou o Chico Venâncio, é editor Wikipédia desde 2006, e junto com vários outros participantes aqui da reunião, é, sou membro fundador do Wikimovimento Brasil e participo também do Creative Commons como, como coordenador da área de governo aberto. Creative Commons Brasil. É, me convidaram hoje para falar um pouco sobre o, as licenças Creative Commons e seu uso né, é, é, dentro de, dentro de das licenças Creative Commons e dentro do uso educacional e do conhecimento livre e, bem, eu queria dar uma, uma, uma, uma explicação bem geral para vocês terem uma, uma, uma base é para não, não, deixa eu só desativar aqui as notificações. Então, eu... Perdão. Então, é... o que são as, as licenças Creative Commons? É... O principal objetivo que elas têm, ou principal função que elas que elas cumprem, é trazer uma segurança jurídica à permissão de uso nas, das obras. Sem a licença Creative Commons, mesmo que o autor esteja é, te dizendo que você pode usar a obra dele, você não tem uma certeza absoluta é, desse processo ao longo do tempo. E se ele não vai... É, como é que vai ser esse processo de restrição posterior? e Isso ao redor de diversas jurisdições com direitos autorais e de diversos, é, diversos, vamos dizer, autores, uma obra pode ter mais de um autor. Então, a, a ideia das licenças Creative Commons é padronizar e dar alguma segurança jurídica para esse processo de uso compartilhado, para criar uma, um, um ambiente compartilhado de obras que possam ser utilizadas pela coletividade. Quando a gente fala em obras aqui, é, é um termo, específico, jurídico, mas nada mais é do que qualquer texto, fotografia, desenho, música, é, modelo em 3D ou, ou qualquer coisa mesmo, qualquer coisa tangível ou intangível que consiga conter é, a criatividade humana, uma maneira de é, gerar algum valor. Esse, o, o, essas, eu estou simplificando e passando por cima de algumas arestas. Porque esses contextos, essa, esse conceito específico vai variar dependendo da jurisdição. Mas a ideia geral é essa: o seu texto é uma obra, a fotografia pode ser uma obra, um desenho, uma obra. É Uma coisa bem importante de, de frisar é que as licenças Creative Commons só vão falar sobre direitos autorais. Então, elas não podem passar criar restrições além daquelas que os direitos autorais criam, e elas não podem é, falar sobre outras formas de propriedade intelectual. Acontece muito de a gente ter esse tipo de confusão na área de marcas e de personalidades com as, com as obras que chegam na Wikipédia. Então, não é um problema que alguém tenha desenhado uma marca da Coca-Cola desde que aquela, aquela, aquele desenho não tem um direito autoral. Geralmente, eu não, não sei específico o caso da Coca-Cola, geralmente as marcas não possuem direitos autorais específicos, mas elas possuem direitos de marca. E os conceitos são bem distintos, então a gente tem a maioria do, de logotipos de grandes empresas, a gente tem é, muitas coisas que estão com direitos autorais livres, mas com outros direitos de propriedade intelectual que o restringem, como o direito de personalidade ou o direito de marca. É também é importante que você não pode criar restrições além do direito autoral. Então, o tempo de uma licença criativa como é mesmo que o direito autoral especifica. Ele vai, vai expirar junto. E um conceito bem importante também é que ela não pode ser rescindida. Esse, essa falta de rescisão, essa impossibilidade de rescisão é justamente para dar uma segurança de que depois que você usou uma obra, o autor não pode retirar a permissão e criar um embaraço grande para, para o seu uso. né? Imagina que você publicou um livro com 100 mil é, edições, usando uma fotografia que estava em licença aberta, você respeitou a licença, e o autor resolve rescindir depois da publicação isso ia criar um embaraço muito grande para é, que é por isso que a gente que foi estabelecida a não rescisão esse é um exemplo que eu gosto de dar da, da não aplicação do Creative Commons como eu falei ali do o, o órgão de supervisão nos museus na Alemanha é, resolveu colocar uma marcação de Creative Commons no fundo de um modelo 3D do busto de Nefirati. É, espero estar pronunciando correto isso. Apesar da dessa marcação, a gente não não considera muito que esse busto tenha essas restrições de que eles colocaram uma marcação CC é, by, com atribuição, é, não, não sem uso comercial e share alike. Então, essas restrições não são consideradas porque o direito autoral é, que, que é relevante no assunto é o direito autoral do busto, e o busto foi feito há mais de 3 mil anos. Então, a, a consideração de que ele já está em, em, em domínio público e não se aplicaria. Aí, quais são essas restrições que a gente comentou um pouco agora sobre o uso comercial? A gente chega do, do domínio público, que a gente tem uma licença aqui em cima. Deixa eu ver se eu consigo uma caneta. Contadora laser. A gente tem uma licença aqui do CC0, que é equivalente em termos de restrições a obras em domínio público. É, a licença que exige a atribuição, sendo mais simples, aí a gente tem a atribuição e o compartilhamento, é, no mesmo compartilhamento semelhante, chegando a restrições maiores, que fazem restrições do, de uso comercial, e também que pode ter a mesma restrição de compartilhamento, e restrições de é, modificação. E aí você pode ter sem, com restrição de modificação sozinha ou com restrição comercial. Para uso na Wiki, no Wikimedia Commons e para uso na Wikipédia, a gente só aceita as obras aqui nesse quadrado verde em cima, que são as obras que nós, estão dentro da consideração como obras livres. É... Esse conceito de obras livres é importante porque o, o, o, a finalidade que temos dentro do movimento Wikimedia é criar um ambiente, um repositório de conhecimento que possa ser construído um em cima do outro. Você pode construir em cima daquele repositório, em cima das, das obras e das coisas que estão lá. E se você cria restrições de uso, isso dificulta muito. Então, apesar de que o nosso uso não é exatamente comercial, há, há usos que são comerciais feitos a partir do das obras que estão no Wikimedia Commons e obras que estão na Wikipédia. Então, não seria, não é, foi uma decisão do, dos projetos, do movimento, não restringir e não aceitar é, licenças que... Façam essa restrição. Falando um pouquinho mais sobre isso, as licenças Creative Commons, você pode ter nenhuma restrição com a CC0, que é equivalente ao, ao domínio público, como eu falei. A atribuição de autoria, que é esse, esse BY, como a gente colocou aqui, o CC BY. O compartilhamento com restrições iguais. Isso aqui nada, nada mais significa que o, qualquer uso que seja feito das tuas obras, as obras que têm esse licenciamento, precisam também usar licenças do mesmo nível, com os mesmos níveis de restrição. Então, se eu faço uma obra CC by SA, a, qualquer obra que use esta obra, é, precisa também, qualquer obra derivada, não usar, mas qualquer obra derivada, precisa também... É, usar essa licença ou uma licença mais restritiva. Então, a gente está falando aqui, ele vai usar um CC by SA também. É, e as modificações para criar no novas obras, e eu esqueci aqui de colocar, mas a restrição comercial. A gente, como eu já falei sobre a, o problema da restrição comercial na Wikipédia e no Wikimedia Commons que é uma parte bem importante uma última parte que eu queria mencionar que é bem importante é sobre o uso da licença que a, a Renata até perguntou antes do início da, da apresentação é que as versões a gente já tem mais, já, já estamos na versão 4.0 das licenças Creative Commons e é muito importante na hora do uso que seja especificado ou você pode especificar com o link, se for uma obra digital, ou mesmo na, na obra impressa você pode é, digitar o link né por extenso, ou mesmo só especificar, que é a versão 4.0, ou a versão 3.0, a versão escolhida. É, a importância disso é porque cada uma dessas licenças, quando a gente vai usar um desses símbolos, tem uma... Cada uma dessas licenças em cada uma das versões vai ter um texto específico legal. E esse é o texto a que é, a gente está se vinculando. Então é, é importante que a gente especifique qual é a qual é a licença específica e qual, em qual versão. Esse texto específico jurídico que a gente colocou aqui é o, o texto em português, que pode ser encontrado no site do Creative Commons e tem um resumo, vamos dizer, um código humano, como eles colocam, que é um, um, um resumo razoável sobre o que que, é, o que que significa o texto jurídico da licença. Aqui eu queria dar um, um, um exemplo do que não fazer, e aproveitar para dar um exemplo do, do uso específico de uma, de uma licença na, no Wikimedia Commons. Essa fotografia, que foi utilizada por um dos... Foi retirada por um dos nossos membros do nosso Wikimovimento Brasil, foi usada no estado de Minas e foi creditada somente foto Wikimedia Commons. Isso normalmente é até mais do que a gente espera, porque às vezes a gente tem foto Wikipedia Mas quando a gente vai lá na foto, no link da mesma foto, no, no Wikimedia Commons, a gente vê qual é a restrição de uso é a utilização é você livre para compartilhar e remixar sobre as condições de atribuição e compartilhar igualmente. Então é uma licença CC de atribuição igual, é, atribuição compartilha igual. Se a gente vem aqui em cima, ela ainda tem, você pode usar em um site na internet, ela tem qual é o URL qual é o URL do arquivo, como é que deve ser feita a atribuição. Aqui tem a atribuição aqui em cima, você pode copiar diretamente já em, em formato de link. Aqui embaixo, com o um código HTML. Então, esse daqui é o formato mínimo que vai é, cumprir as restrições da licença. Quando você está omitindo o nome do autor, você acaba não cumprir uma das restrições da licença, que é a restrição de atribuição. Eu queria abrir para todo mundo fazer perguntas, porque é um, é um tópico amplo, a gente acaba criando muito mais perguntas na parte de direito autoral, e aproveitar como eu não... não... Eu acho que ainda tem, ainda tem uns 20 minutos que eu consigo responder perguntas de todo mundo. É, Chico, então eu vou ler, tem duas perguntas aqui no chat, é, que eu vou ler para você e para o pessoal todo também saber, e aí depois quem quiser também fazer perguntas pelo microfone também fica à vontade, tá gente? Então eu vou ler aqui a primeira pergunta, que é do Matheus Figueiredo, e ele pergunta, eu posso usar uma fotografia é, ND e colocar ela em um livro ou apresentação de slide? Pode. Uma, uma, a restrição de ND é somente, eu até me confundi na hora que eu estava falando, é somente sobre a criação de, de obras derivadas. Então, se você usar uma fotografia de forma é, que ela vai estar tá criando uma nova obra, uma nova imagem, você está recortando uma parte de uma foto, colando em conjunto com outra, você está criando uma obra derivada. Se eu estou usando essa obra em uma coleção, em uma apresentação, em um livro, ela não, eu não estou alterando, não estou criando uma obra derivada, estou criando uma outra obra que não é derivada daquela, mas que usa aquela. Esse conceito é bem distinto no, no, na, nas licenças. É, tem mais uma pergunta aqui que é do João Alexandre Pechanski e ele pergunta: tem países, países têm compreensões jurídicas distintas em relação às licenças de conteúdo? Os projetos Wikimedia são globais, como Wikimedia Commons. Qual lei vale nesse aspecto global? Nesse contexto de países com variações jurídicas legais, como é a posição do Brasil? É uma excelente questão. Ah, em geral, a Wikimedia, o Wikimedia Commons lida com a situação ah, é, considerando dupla jurisdição, a jurisdição dos Estados Unidos, aonde os servidores da Wikimedia estão localizados, e a jurisdição do país de origem, dando uma leve prioridade para a jurisdição do país de origem. Então, é, em geral, precisa estar é, livre nessas duas jurisdições, ou precisa ser de um uso aceitável nessas duas jurisdições. Não é exatamente... É, não é muito aplicável ao uso das licenças Creative Commons, porque as é, licenças, até agora, são aceitas em todos os países que elas, foram, é, que elas foram, vamos dizer, desafiadas. Mas é muito aplicável quando a gente vai falar sobre é, domínio público e... Fotos em ambientes públicos, porque você tem direitos é, que não são exatamente direitos autorais, mas é, liberdade de panorama, e aí às vezes você tem, em alguns países você tem direitos autorais de é, prédios ou de obras de arte que estão expostas, é, em outros não. É, na França a gente, não, a gente pode ter fotos da Torre Eiffel, porque a Torre Eiffel tem, é, tem mais de 70 anos que o, o conheci o primeiro nome, mas que o criador da Torre Eiffel morreu, mas a gente não pode é, tirar fotos da Torre Eiffel à noite, a não, elas não, não estão em domínio público, porque a, a iluminação da Torre Eiffel é uma obra de arte considerada específica em si, e é uma obra de arte muito mais recente então ela ainda tem os direitos autorais dela e a gente não pode ter foto da torre Féu à noite no Wikimedia Commons, por causa disso, ou pelo menos não que mostre a iluminação dela como um todo. E igualmente com, não sei quando é que vai terminar, mas pelo menos durante muito tempo com a, a torre, a pirâmide inverti, é, invertida na frente do, do Louvre e tem ainda essa consideração de como é que vai ser feita a reconstrução da Notre-Dame, se isso vai criar uma nova, novos direitos autorais ali. Então, alguns países, muito focado agora na França, porque foi um exemplo que veio na minha cabeça, mas tem esse problema em vários países, da falta de liberdade do panorama. E no Brasil, em geral, a gente tem algum problema de, vamos dizer, leis não muito claras, não muito específicas, sobre alguns problemas atuais. É, liberdade de panorama é um deles, que, em geral, a lei parece indicar que temos liberdade de panorama, mas a compreensão da justiça tem sido que, às vezes, essa liberdade de panorama não é absoluta se o uso for comercial. Então, isso é muito claro na, na discussão sobre os direitos autorais do Cristo Redentor, da, da possibilidade de vender ou não vender objetos que retratem o Cristo Redentor. A justiça brasileira não tem uma posição muito clara sobre todos os usos e quando que passa, passa da, do, da lei ou não passa. Mas, em geral, a gente tem... É, Liberdade de panoramas com alguma restrição não muito especificada é, ainda pela justiça brasileira. É, como vocês podem ver, é um universo bastante complexo, né, Chico? assim É uma infinidade de é, é, é, é, é, Mas o, o, quando a gente vai para as licenças, já existe jurisprudência da licença Creative Commons no Brasil. Quando a gente vai para as licenças Creative como, é um pouco mais simples, porque você tem. Um autor que está muito claramente é, colocando os desejos dele é, de autorizar o uso, com algumas restrições muito específicas. É, acho que você já respondeu a pergunta, então, do João Ribeiro. Eu só vou voltar, então, na pergunta da Renata Carvalho, que é a nossa outra palestrante de hoje. Ela pergunta aquela, é, a pergunta que ela fez antes da gente começar a apresentação, né, que é sobre os selos: né? como usar. É, por que usar esses selos, como que se usa esses selos, em apresentações, é, conteúdos materiais que a pessoa pode estar fazendo? Então, o principal, assim, os selos não são obrigatórios. O que é obrigatório é que você deixe claro, ou através do selo, ou através do é, de texto, é, qual é a licença e qual é a versão que você está utilizando. Então, você pode... Simplesmente usar um, um CC BY 4, versão 4, e na sua obra, e você está deixando claro que aquela obra está licenciada dessa forma. Mas, em geral, você usa o CC BY mais como uma forma de, vamos dizer, facilidade de uso e uma compreensão de que você está é, trazendo uma uma divulgação, uma divulgação mais clara do que do Creative Commons, você cria mais atenção para aquilo usando os selos e você passa as informações de o que que você está, é, como você está licenciando mais é, concisamente do que usando uma, é, o texto da licença. A alternativa é, pode ser mais ou menos como a gente usa aqui na Wikipédia e que é uma caixa, assim, ou um texto, assim, já. A utilização é regulada nos termos da licença, tal e tal. Essa parte aqui já é mais, assim, a gente querendo orientar o uso. Essa parte aqui realmente é essencial do ponto de vista jurídico do... É, tem mais uma pergunta aqui da Renata, que ela pergunta, eu acho que até uma boa pergunta, porque eu sei que tem muita gente aqui na, na sua reunião de hoje que vem de instituições de patrimônio, instituições de guarda, né? E ela fala, e fotos de obras dentro de museus? né? Eu ainda, eu ainda complemento, dentro de museus, bibliotecas, arquivos, etc., que permitem fotos, né? Como que... Você tem algum exemplo dessa, desse, desse aspecto? A gente tem muitas fotos retiradas dentro de museu, na Wikimedia. É, em geral, o museu ele tem a guarda da obra, mas ele não tem necessariamente, na maioria das vezes ele não tem, o direito autoral da obra. É, muitas vezes, assim, obras mais antigas, as obras estão claramente em é, domínio público, como é o caso do, desse museu de Berlim com a, o busto de, de... Ai, como é que é o nome? Defeitite, defeitite, defeitite. Obrigado. É, então é permitido, assim, no ponto de verdade, de direito autoral. Agora você tem possíveis outras restrições. O, o a obra pode, é, quando você está falando de fotografia com flash, pode causar deterioração de, de em obras, é mesmo livros. E talvez simplesmente o museu não goste de você tirar a foto, porque, como, obviamente, o Museu de Berlim não gostava que você tirar a foto, é, porque eles acham, tem um temor que isso, é, que isso afete a, a arrecadação do museu. Né? Uma, uma, um exemplo que eu esqueci de colocar no... No, na apresentação, mas que eu acho bem interessante, é que recentemente foi feito uma, um estudo na, sobre o um impacto de obras, de, de artigos da Wikipédia em na em receita turística de países, de, de cidades da Europa Oriental. E eles chegaram a, a, a um artigo que uma edição específica, que adicionou imagens e adicionou algum conteúdo a, a, ao artigo, foi responsável pelo aumento de 168 mil é, dólares por mês na arrecadação turística da cidade. Então, segundo a, a metodologia deles, eu não revisei perfeitamente o artigo. Mas é um conceito interessante de que o principal impacto das obras em Creative Commons não é individual, você está tendo um impacto coletivo e isso não necessariamente você está fazendo um jogo de soma zero ali, você não, não necessariamente está retirando de alguém, porque o, a divulgação que a gente tem dentro dos projetos do Wikimedia é muito grande. Então isso pode ter um impacto que talvez seja inclusive positivo para o museu, porque mais gente vai estar tá interessada em ver a obra física do que sem ter acesso a ela na internet. É, eu acho muito interessante esse ponto que você levantou e respondeu muito bem, Chico, e, e acho, que, né, acho que, não sei, a gente do movimento Brasil, a gente tem muitas é, muitos contatos parcerias com instituições do ano, e né, a gente vê esse movimento realmente acontecendo, mas aí você estava falando e eu lembrei que também tem uma questão, é, que, às vezes, o, a, as obras que estão no museu, elas estão em domínio público, elas, tecnicamente, você pode ali tirar foto, reproduzir, compartilhar, etc., mas, às vezes, há uma um pedido do museu para que você não tire foto, né, eles até acabam sendo até um pouco, é, sei lá, não sei se agressivos, mas, é, assim, é, bem é, pontualmente, deixando claro que é, você não, não deve tirar foto ali no espaço do museu, não pelo fato de que, é, ali é a questão do compartilhamento, mas do porque eles acham que tirar a foto é, é, pode estragar a obra que está ali sendo exibida. Né? Eu lembro que eu visitei esse museu do, da, de Berlim, que você mostrou ali a foto, e esse o busto da Nefertiti não dava, você não podia entrar na sala com uma câmera fotográfica. Mas a obra né, tem 3 mil anos, então assim você pode tirar uma foto se você quiser, mas aí o museu está ali pedindo para que você não tire, porque eles têm medo que estrague, a obra de arte. Né? Então, mas aí eu aqui, né, me intrometendo, vou ler aqui uma outra pergunta que fizeram. É O Rafa Coringa perguntou. É, no documentário HIP, sobre remix, é mostrado como acontece o lobby da Disney nos Estados Unidos para ficar adiando o ano de domínio público. No Brasil, temos a famosa tradução do parabéns para você. É, você vê tem uma tendência no, no Brasil ficando mais liberal ou conservador com relação a esse ponto? Uh, eu acho que já sai um pouquinho da minha área de expertise, é, por uma questão assim, eu não, não estudo tanto o, a, a discussão de direito autoral no Brasil. Eu acho que tem muito, muita gente que, que poderia responder melhor isso do que eu, como uma Mariana ou... ou ironicamente, até o português que está aqui provavelmente deve saber mais do que eu, o, o Paulo, que está na reunião, deve saber mais do que eu sobre o assunto, mas a minha impressão é que a gente tem pouca discussão sobre o direito autoral no Brasil, assim, a gente faz parte de convenções internacionais que Uma aderência agora, está justo. É... A... Essa... Vamos dizer assim, a gente teve pouca discussão jurídica sobre direitos autorais no Brasil. A gente tem um, um temor grande que essa discussão volte nesse exato momento, é porque a tendência tem sido colocado como muito mais restritivo Então, quando a gente teve a discussão, ou ainda está tendo a discussão sobre... É, sobre essa lei da fake news em algum momento foi colocado uma parte de restrição de direito autoral de pagamento por, pelo uso de obras então você teria que pagar pelo simples link a uma notícia o link é um arquivo na internet então as discussões que têm acontecido no parlamento nos últimos cinco anos que eu tenho acompanhado tem sido muito mais é, restritivas do ponto de vista de direito autoral, do que é, a gente tem atualmente como jurisdição. Mas é, falar sobre um, uma observação comparativa, se isso é mais ou menos do que no passado, é, mais, é muito complicado, porque é, na minha experiência tem sido muito restrito o quanto se discute isso no, no parlamento brasileiro. Então você acaba tendo que ir para quem tem acompanhado essas discussões é, com mais é, afinco, assim, nas últimas décadas. É, eu acho que também, além do né, nosso mais madeirense aqui, também tem o Célio, que acho que eu já vi algumas palestras dele sobre esse assunto específico dos Estados Unidos e da Disney também. Depois, se ele quiser, talvez complementar a fala do Chico com relação a isso, mas aí eu vou pular aqui para a próxima pergunta que é do Adriano Dias de Oliveira, e ele pergunta, no caso de usar gifs, tirinhas de um perfil em uma rede social, é, se aplica os mesmos critérios? É, em tese, sim. É uma discussão complicada, porque eu desconheço é, caso jurídico que tenha sido levado. Assim, tem, geralmente se usa trechos de de, de séries, ou trechos de show, ou trechos de... Aquilo são obras, né? É. Agora, há uma toda uma discussão, porque um dos critérios de direitos autorais, tanto no Brasil, quanto na maioria das jurisdições, é a extensão do quanto você está utilizando a obra. Então, o GIF, que é por definição, pela, por restrição tecnológica mesmo, ele é de uma qualidade bem ruim. Ele não está acompanhado do, do áudio, que faz parte da obra. E ele é de uma extensão bem curta. Ele tá, vamos dizer, realmente afetando o uso daquela obra. Alguém vai assistir, sei lá, um filme em GIFs, no Twitter. Assim, não me surpreenderia, porque muita coisa acontece mais na internet, mas não é uso comum. Né? Então, as mesmas regras se aplicam? A pergunta, eu tenho que dizer que sim, mas dentro dessas regras você tem todos esses, esses critérios de exclusão de direito autoral que é, tenderiam a colocar o uso de GIFs como um, uma exclusão do direito autoral no Brasil, provavelmente na grande parte, na maioria das jurisdições. Bom, é, não tem mais nenhuma pergunta no chat, mas aí é, então eu vou fazer a minha pergunta. Que, na verdade, eu até sei um pouco sobre o assunto, mas eu queria que você falasse um pouco mais. Que é, bom, a gente às vezes confunde a utilização de imagens quando a gente, ou de né, qualquer tipo de mídia, quando a gente leva essas mídias para o ambiente é, escolar, acadêmico, né, educacional no geral. É, eu lembro quando eu estava no ensino fundamental, se não me engano, é, houve uma grande discussão sobre a utilização de filmes né, em sala de aula. Né? Eu lembro que a partir de, ali, de algum momento, de algum ano ali, isso foi, se tornou uma grande questão, que os professores não podiam mais é, mostrar filmes, trechos, ou, ou inteiramente na sala de aula, sem pedir, ou sem pagar, ou sem ter alguma autorização. Né? E aí eu queria entender como que você avalia a utilização de é, mídias é, e como que as pessoas podem se utilizar das licenças creative commons em contextos educacionais, né? Por que, que uma, um slide educacional, ele necessariamente ainda precisa de ter uma atualização, precisa de, uma, de um licenciamento, precisa ter alguma atribuição ali a quem tirou produzir produziu aquele conteúdo? Né? É, eu acho que tem duas, duas considerações. Primeiro, assim, eu, eu acho que, tanto do ponto de vista jurídico, de propriedade intelectual, direito ao autor, quanto do ponto de vista educacional, a atribuição é um, é um princípio muito é, importante, porque ela não é só o... É, ela não é só, vamos dizer, não só estou dando o reconhecimento ao direito moral do autor de aquela obra dele, mas eu também estou atribuindo o, a, vamos dizer, da parte de vista educacional, da parte de vista intelectual. Então, você tem, o, o, vamos dizer, a violação do direito autoral, mas você também tem o plágio do ponto de vista intelectual. Então, acho que a atribuição é o mínimo que se se espera dentro desse, desse âmbito intelectual. Mas também é muito importante você considerar a, que, mesmo com a atribuição, você talvez não tenha o direito de usar aquela imagem, porque é, o direito o, o direito de, intele... de propriedade intelectual, o direito de autor, não nos dá o direito de usar as imagens e obras, e áudios e filmes, etc., é, livremente, infelizmente. Então, a, a resposta que a gente tem a essa criação é o uso de licenças livres que garantam, vamos dizer garantam que não tem repercussão dentro do arcabouço legal que nós temos para esse, esse uso. Então, o uso assim, é, é bem complicado, porque a gente a está gente lidando com, com o que existe de, de, de direito sobre direito de autor, a gente não está lidando com o direito de autor ideal. É, mas, na, dentro da lei, a gente não pode usar obras que não, de formas que não são autorizadas. E a consideração é, é, é, é... Perdão. A consideração é que, muitas vezes, os detentores de direitos autorais querem restringir ainda mais os nossos os nossos usos e as formas que a gente está usando. Então, quando a gente coloca essas obras em, as obras que a gente produz, e os conceitos que a gente está produzindo em, em licenças livres, é uma resposta muito clara de que você consegue passar ao redor daqueles, daqueles é, daquelas restrições que estão sendo impostas. E você consegue criar um repositório de conhecimento, e um repositório de, de recursos educacionais, podem ser usados de maneira mais é, aberta e livre. É, tem mais uma pergunta aqui do Matheus é, Figueiredo, e ele pergunta se dá para utilizar uma licença NC em uma escola pública. Você saberia dizer sobre isso? Uma pergunta bem específica, até, né? É, o, acho que o Paulo e o João já responderam, mas gente... é, em geral, sim. É, a gente não usa na Wikipédia por, um, por uma questão mesmo ideológica, de que a ideia é criar um repositório mais livre. É, as licenças NC, elas têm um problema muito grande, que elas, na verdade, não restringem ninguém. E isso é reconhecido até pelo Creative Commons, mas como há demanda pela criação da licença para manter a estrutura, a licença é mantida mas ela acaba só restringindo aqueles que se preocupam com a licença, mas você teria muita dificuldade em, em, em provar o uso comercial da obra, é que aquela obra em específico é, é, é, a, é a parte que está causando o uso comercial. Então, é, faz parte dos problemas que a gente, dentro do movimento Wikimedia, tem com a licença NC mas, em geral, você pode usar. É, eu acho engraçado como a licença NC que cria mais é, questões e complicações né, dentro do, do universo Creative Commons. Sempre tem uma discussão assim, interminável com relação a essa licença, realmente bem complexa. É, o Daniel pergunta aqui, até complementando a minha pergunta de antes, é, se existe a diferença legal do uso educacional em sala de aula e nos projetos Wikimedia. Não... Uh... Paulo também responde bem, não tem muita diferença, exceto que dentro da Wikimedia a gente está seguindo também as leis do, dos Estados Unidos, além do país de origem, que em geral vai ser o Brasil. E aí, você ia complementar? Não, só dizer que eu presumo que é o Brasil. Porque... E aí uma, uma última pergunta então do Rafa, e aí eu acho que a gente encerra as perguntas para você, Chico. Que ele é sobre as campanhas internacionais de incentivo ao uso do, do Creative Commons. né? Ele falou que não conseguiu entender como é que é o processo pra, pra, para influenciar as leis la, nacionais. Um, bem, a atuação do Creative Commons para no processo de influenciar, é, vamos dizer, o parlamento, os parlamentos, em geral, é principalmente é, guiado para leis de de direito de autor que sejam mais abertas, mais abrangentes. Então, não muito diretamente ligadas às licenças, mas por exemplo, quando teve a diretiva europeia de, de, de direitos autorais, eles estavam muito participantes do, da, da disputa para que não muitas, muitas dos dispositivos fossem alterados ou não fossem presentes no dispositivo final. E é, em geral, por adoção por é, órgãos governamentais das licenças. Então, é, são as duas maneiras que são, são mais guiadas, que eu conheço, o, o, a atuação do Creative Commons a nível tanto no Brasil quanto em outros países. É, buscar uma limitação às restrições de direitos autorais, então maior liberdade de panorama, maior é, termos de, de, de direitos autorais menores a, e o uso de, das licenças Creative Commons pelas, pelas, pela, pelos órgãos públicos. Bom, é, sendo essa a última pergunta, eu vou encerrar então as perguntas para Chico agora. Chico, muito, muito, muito obrigada pela sua fala, por, por responder todas as perguntas. Né? Como você mesmo disse, é, a gente imaginava realmente que esse assunto ia render muitas perguntas, porque ele é um assunto complexo. A gente até pensa em fazer mais para frente, talvez no ano que vem, alguma outra apresentação sobre Creative Criativo como mais específica, porque a gente sabe que é uma dúvida que persiste bastante. É, a gente também é, pensa em produzir, acho que o pessoal aqui no comentário, no chat também é, chegou a comentar que seria legal ter um, um vídeo explicando as licenças para ficar disponível na Wiki, a gente também está trabalhando nisso, é, então esse é um assunto assim, interminável, né, muito complexo, então muito obrigada, Chico, por essa explicação sua, tenho certeza que todo mundo aqui aprendeu bastante, é, e é isso, você está liberado, se você quiser. É, bom, como eu falei no começo da reunião de hoje, né, acho que para quem estava aqui nos primeiros 10, 15 minutos, é, essa reunião de hoje, essa oficina de hoje foi um pouquinho diferente, né, então com o Chico, né, o Francisco apresentando primeiro, é, porque ele tem um compromisso que ele precisava necessariamente sair perto das 3 horas, é, que ele então não poderia ficar é, o resto da reunião com a gente. Então, é, eu fiz a gentileza de deixar ele né, apresentar primeiro, é, e aí a gente segue a, a, a linha tradicional né, de, de oficinas, como a gente sempre faz. Né? É, então, quem sabe, né, quem já está nessas oficinas desde o começo sabe que geralmente a, a, acontece uma primeira apresentação minha, com alguns informes. É, tem um momento de apresentação geral de todo mundo que está aqui, né, presente, ou então, né, como a gente fez na última oficina, as pessoas que estão novas na reunião, né, e, e aí depois essa minha apresentação, né, com alguns informes, e aí a gente passa para a apresentação das duas pessoas do dia, e de, né, no final a gente junta todas as perguntas e deixa os dois palestrantes responderem. É, como hoje foi um pouco diferente, é, né, a apresentação do Chico foi primeiro, e aí eu vou então voltar um passo atrás e fazer a minha apresentação rapidamente, e aí em seguida a gente vem com a Renata Carvalho e mais perguntas para ela, tá bom? É, então eu vou retomar aqui a minha, onde eu parei, né, da, no comecinho, para quem estava aqui desde o começo, deixa eu só apresentar a minha tela aqui compartilhar minha tela com vocês. Espero que vocês estejam vendo a minha tela. Bom, é, como eu falei, né, a gente teve essa mudança, né? Então, aqui é para vocês terem uma ideia da, de como ficou a nossa programação. É, tivemos, então, a apresentação do Francisco, vamos ter da Renata em seguida. E é, eu queria, né, se vocês, é, se alguém quiser topar ainda, né, porque como foi uma lógica diferente, uma dinâmica diferente dessa vez, se alguém estiver novo na reunião e quiser é, se apresentar, é, falar, então, o que, que você faz, ou que universidade ou, ou instituição é, educacional você representa, e se você pensa em fazer algum projeto Wiki. Ou, que, ou, ou já está fazendo algum projeto Wiki, ou quer dar algum update sobre o projeto Wiki que você está fazendo? Eu sei que tem muita gente agora, né? Nesse, agora que o semestre é, acadêmico letivo começou, né, de uma, né? Por causa da pandemia um pouco atrasada, eu sei que muita gente está fazendo projetos é, educacionais Wiki. Então, se vocês quiserem falar alguma coisa nesse sentido, esse é o momento. Eu sei que tem algumas pessoas novas aqui na reunião. É... Vamos ver aqui. Eu? Pode falar, Eva. Tá. Eu sou a Eva, tá? Meu nome é Eva Terezinha Gerva, eu sou do TFPR, Campus Curitiba, tá? Sou bibliotecária por formação, concursada como bibliotecária e exerço o cargo de chefia das bibliotecas do Campus Curitiba, duas bibliotecas já em funcionamento e uma que está sendo montada, tá? E eu fui convidada pelo professor Daniel Pigato para para participar das oficinas, tá? É, perdi a última, ele na verdade quando ele me convidou havia, havia acabado a última, fiquei aguardando por essa, tá? Então espero estar junto a partir de agora. Tá? e assim, mais é a nível de, de adquirir conhecimento, e à medida em que eu for é, é, tendo alguma coisa que eu possa dizer, que eu possa contribuir, que vale a pena, eu peço a palavra e me coloco, tá, muito obrigada por me receber. Muito obrigada, Eva, muito obrigada por estar aqui presente hoje, o Daniel sempre muito, muito ativo na... na... Na, na angariação de pessoas participando da oficina. Muito obrigada, Daniel. É, a gente tem também a professora Tânia Monteiro, que também é da UTF, que está aí junto também, então somos, somos três agora. Tânia, eu acho que você se apresentou na última, caso você queira se apresentar aqui também agora, e quem mais quiser se apresentar. É, tem aqui dois comentários que eu vou ler, né, que é o Alessandro, falando aqui, Alessandro Samuel Rosa, que ele é professor dos cursos de agronomia e ciência de computação, também na mesma é, universidade, e ele está é, iniciando o desenvolvimento de um projeto de inserção Wikipedon, é, ele deixa né, mais informações aqui nesse link, e aí tem o professor João Alexandre Pechansky, né, que é professor de jornalismo na faculdade Casper Libero e coordenador do Wikimovimento Brasil. É... E depois tem eu. Pode falar. Então, é, eu sou Matheus Figueiredo, eu falei, né, eu sou, nos comentários, que eu sou wikipedista já tem algum tempo, é, e atualmente eu sou professor de ciência e biologia numa escola estadual de Minas Gerais. E não participo formalmente de nenhum projeto da Wikipédia, da Wikimedia, mas eu sou fotógrafo amador e mando muita foto para o ah, E atualmente eu tenho editado na Wikipédia mais páginas sobre mulheres cientistas. Então, um pouco dos meus interesses e eu vim para a oficina para conhecer um pouco mais, sem nenhum objetivo muito estabelecido. Ah, muito legal. É, obrigada, Matheus, pela apresentação e por suas contribuições, principalmente no, né, nas mulheres cientistas. Acho que esse é um conteúdo que a gente precisa na wiki, né? É, aqui a gente também tem o Felipe Lima falando. Oi, gente, eu sou o Felipe, professor de física, é, mestrando da... Felipe, desculpa. É, depois se você puder é colocar o nome da sua, da sua é, daqui do departamento que você colocou, né, da, então da Faculdade Federal de Santa Catarina, e faz pesquisa na Wikipédia. É, muito obrigada, gente, não sei se alguém mais quer se apresentar, alguém que é, que é novo aqui. Opa, eu posso me apresentar aqui também. É, meu nome é Daniel, eu sou professor da Rede Particular de Ensino, trabalho em Ensino Médio e pré-vestibular, e acompanho já o na Wikipédia e projetos tipo universidade, há um tempo, é, tive aí alguns conflitos com alguns editores no Wikipédia e isso me afastou um pouco, né? Acho que qualquer um que já tenha esse, já vivenciado esses conflitos sabe que isso acho que é um ponto a ser trabalhado na no Wikipédia. Fiquei aí um pouco no Wikiversidade e, e é isso aí, vi que essas oficinas e resolvi me voltar a me aproximar porque achei muito interessante aí o projeto. Então, até compartilhando um pouco com o Mateus, são mais coisas pontuais do que um projeto em si. Ah, legal. Eu espero que essa sua aproximação dê certo. A gente sabe que às vezes pode ser complicado, algumas tensões, mas espero que dê certo dessa vez. É, tem mais uma pessoa aqui se apresentando, que é o Rafa Coringa. Ele fala: sou Rafa Abadi Coringa, comunicólogo pela UESC Bahia, é, onde conheci o equimedista Valério Oizocactus, né, que falou, que foi palestrante na nossa segunda oficina. É, vão lá assistir o vídeo que ficou muito legal da apresentação dele, é, então ele continua aqui especializando em, questão, em gestão cultural e arte e educação no Senac. Ainda não sou wik wikipedista, mas pretendo aplicar em sala de aula e formado em, em informática também. E temos o Lucas Pianta, é, que ele fala, sou o Lucas, já me apresentei nas outras oficinas e ao lado da Isabela e do Pedro, é, ele é editor do projeto História na Wiki que ele deixa ali o link para o Twitter, que, gente, é um projeto muito, muito legal, eu sempre falo isso, mas vão lá dar uma olhada no projeto História na Wiki, que é realmente incrível. É, e aqui tem a Lud, é, que fala, é, sou Ludmila Almeida, formada em Biblioteconomia e Ciência da Informação pela USP, atuando em bibliotecária como bibliotecária na área cultural em São Paulo. É, estudo experiência do usuário e front-end, e sou interessada em aprender mais sobre os projetos Wiki é, muito obrigada, gente, hoje pela, pelas apresentações. Não sei se mais alguém quer, mas se ninguém mais quiser se apresentar, então eu vou passar para o resto da, da minha apresentação e depois para Renata. Muito, muito obrigada é, por compartilhar um pouquinho sobre vocês com a gente, tá bom? É, bom, vou compartilhar aqui novamente, tentar ser breve. Sou um pouco prolixa, mas vou tentar ser breve. Vocês estão vendo minha tela? Acho que sim. É, bom, após a nossa rodada de apresentações, é, eu sempre né, reitero os nossos objetivos dessas oficinas. Né, como eu disse no começo da oficina, essa é a quarta oficina, então nós estamos fazendo isso, essa, esse encontro desde junho, mais ou menos sempre no mesmo esquema. né e os objetivos dessas oficinas, né, até pelo fato de que elas surgiram no, no momento em que né, a, a, a pandemia do Covid-19 deixando, estava deixando todo mundo de distanciamento social, né, alguns dos objetivos que a gente né, buscou estabelecer para esses eventos né, são esses daqui. Né? Então, em primeiro lugar, auxiliar aqueles que utilizarem as plataformas Wikimedia com propósitos educacionais, é, estimular o uso de formatos alternativos de ensino. Eu gosto sempre de frisar aqui, no caso desse segundo ponto, que a gente não se propõe a substituir né, o formato é, atual, né? Eu acho que, às vezes, isso talvez se confunda um pouco, né? Porque a gente às vezes, pode confundir, né? Eu não sou uma, uma pessoa que defende a educação é, feita em casa, por exemplo, né? Mas eu acho que é interessante a gente discutir e estimular alguns outros formatos alternativos, né? de ensino da Educação Tradicional Formal. É, além disso, também, em terceiro lugar, apresentar um panorama renovado dos programas de Educação Wiki, né, que é uma coisa muito né, importante aqui nesse nosso contexto. E aí, nesse, nesse universo, né, no contexto Wiki, é, dar voz aos educadores que é, fazem projetos nessas plataformas ou pensam em fazer projetos nessas plataformas, é, entender as dificuldades enfrentadas por esses mesmos educadores, e formar uma rede de apoio para esses educadores, para esses professores, é, não só com a gente né, do próprio Wikimovimento Brasil, do próprio grupo de usuários do Wikimovimento Brasil, mas também com a própria comunidade, né? Então, é, deixar esses professores, esses educadores, essas pessoas que não são educadores, mas que se interessam pela área, é, mais próximas, então, de Wikimedistas, de usuários do wiki, que possam ali auxiliar no desempenho dessas atividades, né? E, bom, só para vocês também, né, para quem é novo aqui, tem um, um, um panorama geral, né, é, até para todos ficarmos na mesma página, é, os programas de educação Wikimedia no Brasil, né, que são feitos na, no Brasil, então, dentro da Wikipédia lusófona, mas no contexto brasileiro, e aí também em outras plataformas como Wikimedia Commons, Wikidato, a Wikiversidade, todas essas plataformas que existem no... É, no Universe Week, né? não sei se todo mundo aqui conhece, mas temos várias plataformas. É, esses programas conjuntos, é, eles fazem parte de 186 programas, né? essas, é, essas, esses cursos né? fazem parte de 186 programas de educação atualmente, que contam com mais de 4.131 editores, é, que né, nesses, nos anos que eles, desde os anos que começou né, a se computar isso já, adicionaram mais de 118 milhões de palavras né, nos projetos Wiki, que adicionaram mais de 300 mil referências, que ou, é, formaram, né, é, que tiveram, obtiveram mais de 78 milhões de visualizações de artigos, né, verbetes na Wiki, é, com mais de 113 mil artigos editados e 64 mil artigos criados e mais de 55 mil é, envios de é, arquivos multimídia isso, imagens, vídeos, áudios, etc., ao Wikimedia Commons, que é a plataforma multimídia. Né? E dentro desses programas, várias outras é, vários projetos são feitos, e até parcerias com museus, bibliotecas e outras instituições educacionais e acadêmicas. Né? Eu deixo aqui o link encurtado é, dessa dessa desse, dessa campanha, que vocês podem é, encontrar mais informações, programas específicos, outros números, né podem dar ali uma explorada nesse universo, tá? É um link do Outreach Dashboard, essa plataforma aqui que eu menciono, tá? Além disso, só para também deixar claro, né, no começo desse ano, ali em março, em abril, quando a gente começou a, a, a pensar essas oficinas, a gente fez, então, um, um, um estudo, né, a gente né, escavou praticamente um estudo é, historiográfico sobre o panorama brasileiro, é, de cursos e programas educacionais na WIC, né, a gente fez um levantamento de 2011 a 2020, né, e aí eu faço um comentário aqui que é 2020 até mais ou menos ali março, abril, então, que não pega exatamente esse período da, da quarentena, né, então esses números aqui podem ter aumentado, mas a gente conseguiu identificar é, que na, na... na... na... bom, na na Wikipedia em português, né, e ali em alguns outros cursos que estavam na Wikiversidade, a gente tinha 18 instituições diferentes, né, com 24 grupos de estudo, é, 42 professores, mais quatro monitores, e mais de 61 embaixadores, né. Através dessa, dessa, desse conto que a gente fez, a gente, claro, não conseguia exatamente saber o número de estudantes, mas a gente sabe através desse número aqui, e aí a gente fez um cálculo que era mais ou menos 180... Programas, cursos e classes, e a gente também consegue ver isso refletido aqui no, no número do Outreach Dashboard. Tá? É, bom, mas como eu disse ali nos objetivos dessas oficinas, é, um dos. É, o que a gente né, pretende com esses encontros é então formar uma rede de apoio, né? E essa rede de apoio a gente encara que ela é feita através do portal das oficinas do Equipe de Educação na, na Wikiversidade, né? Eu deixo aqui o link encurtado para a página da para o portal das, das oficinas, muita gente aqui já conhece, né, então já tem esse esse link guardado, até eu enviei antes da, da da oficina, né, para quem é novo, para quem está entrando. E a outra forma de rede de apoio que a gente estabeleceu e ofereceu, é um grupo para educadores interessados no Slack, né? na plataforma Slack do Ito Movimento Brasil. E aí, para entrar nessa plataforma, é só nos enviar o um e-mail, que a gente coloca você lá e aí você tem contato com outros equimedistas de uma, uma maneira um pouco mais rápida do que só a própria Wikipedia ou as outras plataformas do Wiki. E também em contato com a gente e com outros educadores, né? Então é um espaço muito legal para ideias, para tirar dúvidas. Né? Ali, a ideia é que ele seja também um, um centralizador dessas interações, né? E, bom... A... Só... Eu vou só rapidamente mostrar para vocês aqui, né, já que a gente está nesse slide, que essa aqui é a página, então, o portal dessas oficinas Wikimedia Educação. né? Então, aqui na página principal, a gente consegue encontrar o objetivo dessas oficinas, algumas outras informações sobre a atual oficina e a oficina anterior. né Se você navegar por aqui, você tem acesso às oficinas anteriores. né? Então, a gente está aqui na quarta oficina, e você consegue encontrar as outras oficinas aqui. E na página de materiais, que eu acho que é uma das páginas mais importantes, é, você encontra, vocês encontram os vídeos, as gravações das oficinas anteriores, os slides dos palestrantes das oficinas anteriores também, né, tudo completinho para que você então, possa é, utilizar e pensar sobre esse conteúdo, esse conteúdo que foi né, discutido nessas, nessas oficinas. Tá tudo no, no Wikimedia Commons, então você pode baixar, utilizar, etc. Tá? Também tem alguns materiais de apoio é, que são algumas brochuras que foram feitas no contexto Wiki para ensinar e ajudar os professores e estudantes nessa nessa aventura deles pelo pelo mundo Wiki, tá bom? Tem muito tem outros materiais de apoio que não só esse, mas esses daqui foram os que a gente selecionou para ficar nas nessas págin nessa página aqui em específico porque a gente acha que talvez sejam um os materiais que é, conseguem no momento ajudar mais, né? Que são ainda Uh, bem atualizados, né? Porque existem alguns materiais bem antigos. É, mas a gente do Wiki Movimento Brasil, a gente também está trabalhando em atualizar. É, no caso aqui, a gente está trabalhando em atualizar a Wikipédia de Aze. E também já rolou algumas atualizações do Wikimedia na sala de aula. Então, a gente está trabalhando também para deixar isso é, cada vez mais no ponto em que a gente se encontra com relação às novidades de ferramenta e usos da Wiki, tá? Além disso, aqui também tem os materiais de divulgação dessas oficinas. E aí uma parte bastante importante que é essa página de participantes. É, todo mundo que está aqui, então são participantes das oficinas, né, que se interessam pelo assunto e que desejam sempre receber é, atualizações e informações dessas oficinas. Então, se você tiver uma conta Link e desejar também é, receber essas informações, eu peço para que você assine seu nome aqui. Então, para assinar o seu nome, eu vou ensinar aqui, né? Você pode copiar esse código que está aqui em cima, tá? E aí, clicar em editar código-fonte e colocar essa informação... Opa! Essa, esse pequeno códigozinho aqui embaixo. Você pode ver como que vai ficar o resultado. Aqui, né? E aí, você simplesmente é, publica alterações. Eu não vou publicar, porque eu já estou nessa lista. Mas aí vocês podem, então, fazer esse caminho também, tá? É, caso vocês é, queiram os links para essas páginas, o pessoal é, do It Movimento Brasil pode deixar os links aqui no chat para vocês também, tá? É, e aí eu vou continuar aqui rapidamente. É, outro ponto que é bastante importante aqui, que eu sempre repito, é que os recursos dessas oficinas, né, que são, né, além dos materiais, né, aquelas brochuras que eu já mencionei, são as gravações, elas se encontram ali nas páginas da, das oficinas, mas elas também estão disponíveis no Wikimedia Commons, então você pode baixar e disponibilizar de outras maneiras e fazer uso desse material. E elas também estão no, no, no YouTube. Né? Então, é, Aqui até trouxe para vocês né, um print dessas dessas gravações. A gente tem aqui um exemplo da segunda oficina que está no, no YouTube. Temos aqui o exemplo da primeira oficina que também está no Wikimedia Commons. E lá no YouTube a gente tem uma playlist agora com todas as oficinas até o momento e a gente vai continuar é, atualizando essa playlist com as novas oficinas que vão acontecendo também, tá? E aí eu deixei o link encurtado ali para a playlist caso alguém queira é, assistir todos esses vídeos de uma vez também, tá bom? Vou passar para alguém assistir também, aqui também né, sempre defendo a ideia do compartilhamento, da divulgação desse material nosso, dessas nossas oficinas, né? É, e, além disso, uma novidade que eu gostaria de falar para vocês, que nós do Wikimovimento Brasil, é, nós estamos produzindo alguns vídeos educacionais, porque a gente percebeu que essa é uma necessidade da comunidade, é, principalmente a comunidade lusófona, né? Então, a gente sente falta de é, vídeos atualizados que ensinem é, conceitos básicos é, da Wikipedia, né? Então, como utilizar a Wikipédia como fazer é, alguns... É, a, algumas atividades iniciais nesse universo, né? E aí saiu o primeiro vídeo. É, eu não sei aqui se vocês vão conseguir ouvir o áudio, mas. Acesse o site da Wikipedia em www.wikipedia.com. No canto superior leite clique em criar uma conta. Preencha os campos da página. Em nome do utilizador. Você deverá escolher um nome para o seu usuário. Pode ser um nome fictício ou real. Em seguida, escolha uma palavra classe, nome de desempenho. Pode ficar A regra não poderá ser a mesma que é o seu nome de utilizador. Depois, ouvire a palavra classe. O campo para preenchimento de e é opcional. Por fim, preencha a de segurança com as palavras apresentadas na imagem. Depois, clique em criar sua conta. E pronto, sua conta na Impedia foi criada. Então esse é o nosso primeiro vídeo. Se caso alguém queira né, assistir e compartilhar com alguém, aqui também tem um link encurtado pessoal do grupo pode deixar também o link aí no chat para vocês mais fácil e a ideia é que esses vídeos sejam, né, como vocês podem ver, bem é, simples, bem introdutórios para quem realmente está entrando nesse, nesse, nesse universo e até um conteúdo muito bom para educadores passarem, né, professores passarem para os seus alunos, para que eles saibam pequenas, é, pequenas coisinhas da, da Wiki, né? então como fazer uma conta, né? é, é realmente um vídeo de introdução à Wiki, né? então a gente fez esse primeiro. E até a gente lançou esse vídeo ontem e a gente queria até saber é, opiniões de vocês sobre como esse vídeo pode melhorar ou não, né? É, ou é, também outras tipos de sugestões, a gente tem aqui uma lista de vídeos que nós estamos pensando em fazer, né? Então, um segundo vídeo sobre como usar a página de testes, um terceiro vídeo como inserir imagens no Commons, do Commons na Wikipédia, um quarto vídeo sobre como inserir referências, um quinto, sobre como adicionar categorias pelo editor visual. E um sexto, como adicionar ligações internas. E uh, a gente também gostaria que vocês sugerissem para a gente alguns vídeos que vocês acham que seriam bons. Uh, até pensando na utilização de vocês pelos seus alunos. Né? Então, essa é a nossa grande novidade dessa oficina de hoje. A gente queria realmente ouvir o que vocês acham sobre esse primeiro vídeo e sobre os vídeos que a gente está pensando em fazer. Né? E sugestões para esses uhum. vídeos também. É, e Enquanto esses vídeos aqui não ficam prontos, é, eu sei que tem muito professor que me procura e procuram outras pessoas do grupo também para é, sugerir vídeos educacionais que eles podem utilizar como referência para eles mesmos como professores, mas também para passar para os seus estudantes, né, para os seus alunos. Então, eu deixo uma página muito especial, aqui, uma página do usuário Isocactus. Eu nem sei se ele está na reunião aqui hoje, mas ele foi nosso segundo palestrante, como eu falei anteriormente, e ele é muito envolvido com educação. E ele tem uma página dele que ele indica alguns vídeos educacionais. Né? Esses vídeos estão um pouquinho antigos, então a nossa ideia é justamente atualizar esses vídeos, até para que eles fiquem numa qualidade de imagem melhor, com uma narração, às vezes, apropriada, porque alguns não têm narração. É, e tem um ou outro vídeo que não está em português, mas tem legenda, tá? Então, caso você precise de um vídeo muito urgentemente, eu indico essa página para vocês, que vocês já conseguem é, achar alguns vídeos já nesse momento, tá? Aqui também tem alguns outros vídeos. É, e aqui tem um link encurtado, o pessoal pode deixar também aí no chat para vocês, tá bom? E aí, como eu disse, é, reiterando que eu é, peço para que vocês assinem aquela página de participantes que eu mencionei agora há pouco. E gostaria muito que vocês pudessem também é, preencher um formulário, eu estou passando esse formulário desde a segunda oficina, que a ideia né, é que vocês preencham esse formulário e nos ajudem a planejar as próximas oficinas também, né? Então, aqui tem o um link cortado para ele, mas o pessoal também pode deixar no chat. É, e aí, bom, a ideia daqui para frente é que também não só a gente conte com um palestrante é, educador, né? ou falando sobre um assunto que tem muito a ver com a educação, mas que também a gente é, chame a comunidade para participar, né? Então, se você é um educador, um professor que tem um projeto legal e gostaria de participar de uma oficina nossa, como palestrante, é, entre em contato com a gente pelo, por esse e-mail que eu deixei aqui, ou então no meu e-mail também, que vocês têm, né, que é o gilfontenelli, é arroba wmnobrasil.org, que a gente é, consegue trabalhar com você numa apresentação, tá? A gente, a gente realmente quer dar esse espaço para que vocês compartilhem o projeto e as experiências que vocês já tiveram, tá? É, e aí as próximas oficinas, só reiterando que para participar a gente pede uma inscrição prévia, né? Essas oficinas são abertas a todos e qualquer um, mas a gente pede essa inscrição prévia até para poder organizar um pouquinho melhor, é, e a gente sempre atualiza o convite que já foi feito para é, participantes anteriores, né? Então, se você está participando hoje pela primeira vez, é, não precisa se preocupar que na próxima oficina você vai receber um convite atualizado é, para que você possa participar também, né? E aí, como eu disse, se você também tiver uma outra sugestão de tema é, específico, você pode compartilhar no Slack com a gente, pode escrever por e-mail ou pode preencher aquele formulário, tá bom? É, bom, aqui né, eu ia passar então para as apresentações, então a gente passa é, para a Renata, né, já que o Francisco Chico já fez a apresentação. É, a Renata Carvalho, hoje aqui na nossa, nossa quarta oficina, ela é mestre em Educação, Arte e História da Cultura, Especialista em Educação e Tecnologias pela UFSCar, né, e aí mestre em Educação e Arte e História pela McKinsey, História da Cultura pela McKinsey. É, só um último aviso aqui, é, que esses são os meus contatos, e a próxima oficina, ela está marcada para o dia 21 de outubro, tá certo? A terceira, quarta-feira do mês de outubro. É, e aí agora eu vou parar de apresentar. É, só um minuto. E vou passar a palavra, então, para Renata Carvalho, né, eu já fiz a apresentação mais formal dela, e ela vai fazer, então, uma apresentação em que ela vai falar sobre os usos educacionais da Wikipédia. É, muito obrigada pela sua, por topar participar, Renata, é um prazer ter ela aqui você com a gente hoje, e agora o espaço é seu, muito obrigada. Obrigada, Giovana, obrigada a todos os presentes. É, a gente sai do universo que o Chico apresentou para um recorte particular, específico, que eu vou apresentar para vocês. É, eu vou compartilhar minha tela, e daí a gente vai seguindo pela apresentação. É, é um trabalho que eu produzi para, durante a especialização em educação e tecnologias na UFSCar, e envolveu tanto uma pesquisa bibliográfica quanto uh, é, coleta de dados né, sobre o uso da, da Wikipédia e é, a parte prática que, na verdade, fui eu que fui fazer, né? Eu, eu não, não cheguei, não cheguei no, no ponto de conseguir ensinar e organizar oficinas. Eu não sou Wikimedista, estou começando agora, assim, há pouco tempo. Vocês estão enxergando minha tela? Ah, a gente está enxergando assim. Será que você podia deixar ela é, mais ampliada? Tipo, eu para vou, ela? vou colocar. Tá. Mas dá para ver direitinho. Ah, beleza. Então, é isso, né? Eu produzi. Foi um artigo, mas foi um projeto integrador. Então, eu comecei em 2017 e terminei em 2019. Esse trabalho, começando com é, a pesquisa, a leitura, fui coletar dados. Fui aprender como faz, pesquisar casos e produzir o artigo em si. Eu apresentei o, o artigo agora, né, em, nesse mês de setembro, no Ciete Impede, que é um evento que acontece na UFSCar, e é, compartilhei com o pessoal do Wikimovimento Brasil e o pessoal me convidou para falar para apresentar para vocês o artigo. Eu estou acompanhando a, as oficinas, né eu participei em julho, em agosto, e agora eu estou falando aqui com vocês, então tá, é bem legal, eu estou super feliz de é, poder compartilhar. Contextualizando, né, é, eu tenho uma atuação já de quase 10 anos na educação à distância como é, designer gráfico, eu, sou, eu vi que tem alguém de Bauru, eu sou da Unesp de Bauru também, sou designer gráfico, e fiz um, uma migração de carreira sete uh, 7 anos, e eu atuo hoje como designer educacional, e a minha atuação profissional, ela me, me faz refletir muito sobre o que é aprendizagem significativa, é, a educação aberta, o uso de recursos abertos, eu coloquei aqui rapidamente os, é, os conceitos, depois vocês vão ter esse material, vocês leem, podem pesquisar mais. É, Renata, desculpa, desculpa te, é, te interromper, mas acho que os slides estão travados, a gente está ainda na primeira página e tá, não está a tela toda ainda. Sério? Espera é. aí que eu vou tentar de novo. Tá. É, mas o meu interesse por esse tema ele surge daí, né? A aprendizagem significativa é aquela que leva em consideração é, o conhecimento prévio do usuário vocês estão vendo agora? Ainda está carregando aqui. Tenta passar por um slide abaixo. Você consegue? Estou passando, está mexendo. Não está não mexendo. Não. E agora sim? Ah, agora mexeu. talvez esteja um pouco atrasado. Mas se você preferir deixar é, nem é, é. Pelo, a... pelo menos passa. Vocês é. É, estão vendo agora? está tá? Aprendizagem significativa. Ah, beleza. Então é isso. Como designer educacional, eu produzo recursos objetos de aprendizagem para um público adulto, né? E a aprendizagem significativa é algo muito importante nesse processo. Esse conceito, ele é desse pesquisador, o Ausbel. E basicamente é isso, né? Você entender que o processo de aprendizagem ele envolve o conhecimento que a pessoa já tem com os conhecimentos novos que você está mostrando para ela. É isso tem muita relação com a educação aberta também que é um conceito dos anos 70, que é, leva tem que é uma educação que leva em consideração quem está envolvido né o aluno assim qual qual é o jeito de ele aprender melhor que horário é, local né por que, que todo mundo precisa estar na sala de aula naquele momento, é, também a duração de um curso, né, é, a Educação Beta faz esse questionamento, né, por que que preciso fazer uma graduação de cinco anos, se eu poderia, para mim seria melhor fazer em módulos e terminar, sei lá, em dois anos, enfim. Essas discussões começam lá nos anos 70 e daí com o advento das novas mídias, elas se potencializam ainda mais com é, a tecnologia, né, e os ambientes soft, softwares livres e a produção de recursos é, educacionais abertos que são os REAs. Então todo esse contexto ele está ele tá na minha atuação profissional né são questionamentos que eu tenho e como pesquisadora também da educação e da tecnologia e daí eu comecei a pensar na na Wikipedia é, se a gente podia olhar para ela dessa maneira também, né, como uma ferramenta educacional, porque pensando pelos, pelos recursos educacionais abertos os REA, esses aqui são os princípios básicos, né, usar, adaptar, compartilhar, é, compartilhar novamente, adaptar, que tem um pouco a ver com o Creative Commons, que foi apresentado um pouquinho antes. E no Brasil a gente tem um, um problema grande com relação ao acesso às tecnologias, né, falando de educação pública, as pessoas não têm acesso à internet ou não têm equipamentos, né? Então, para esse trabalho, é, na, na especialização, eu achei mais interessante é, tentar, em vez de é, investir em produção, né? produção e uso de tecnologias, a minha habilitação. Eu pensei em usar alguma coisa que já existe, a partir desse princípio. E daí eu, é, eu sempre usei, eu pedi para consultar coisas, e eu comecei a pensar nisso, né? Será que a gente não poderia olhar para ela como uma ferramenta educacional? Então, esse foi a minha, o meu ponto de partida para esse trabalho e eu precisei é, contextualizar, né? porque é importante o uso da IPED, é, elencar fatores que poderiam colocá-la como uma ferramenta educacional e a ideia aqui era contribuir para ações educativas que usam uma ferramenta de acesso livre e gratuito, também contribuir com a bibliografia do assunto, porque é, eu, eu tive essa dificuldade na né, minha pesquisa de achar coisas publicadas, né? A, a Giovana acabou de apresentar números imensos de, de atuação do, da Wikimedia, na né, em educação, mas quando eu fui pesquisar coisas publicadas eu achei pouco a pouco a coisa no assunto, então eu achei que esse fator também era importante para a produção é, do artigo, para investir nesse tema, e também é, a ideia de, de produzir verbetes é, que sejam mais consistentes, que tenham relação com a pesquisa científica, ela, ela vem para tentar combater um pouco desse preconceito né que existe com relação à plataforma. Então, isso aqui foi tudo que eu pensei lá no começo, né quando eu estabeleci que eu ia estudar esse tema, em, em 2017. E daí, para realizar o, o trabalho, é, além das leituras, né, eu fui coletar dados, eu produzi dois formulários, disponibilizei por uma semana, lá em, no final de 2018, e coletei algumas respostas que davam base para o que eu estava falando. É, um formulário, ele foi destinado a, a docentes, né, tanto de ensino fundamental como médio e ensino superior, eu produzi 15 questões, obtive 33 respostas para esse formulário. O segundo, ele foi direcionado para alunos. Eu fiz 20 questões e consegui 23 respostas. É, nem todas as pessoas responderam todas as questões, então, quando eu vou apresentar para vocês aqui os gráficos, às vezes os números não são esses daqui, mas o total foram esses, né? 33 é, docentes e 23 alunos. Então, eu fiz uns recortes é, do que eu, das perguntas que eu fiz, né, para mostrar para vocês, e esse daqui foi pra, do formulário dos professores, ele mostra um pouquinho do perfil das pessoas que responderam o meu questionário, é, a maioria era de São Paulo, da cidade de São Paulo, o um perfil ali entre 30 e 43 anos, é, eu não coloquei aqui, mas tinha essa questão também, eles, a maioria atua em graduação, ensino de graduação e, Pós-graduação e alguns no ensino médio. E daí, uma pergunta básica: se a, é, a pessoa utiliza o Wikipedia para pesquisar algum assunto. Aí, a maioria respondeu que sim. E daí, eu pergunto se é, já utilizou em algum trabalho acadêmico. A maioria responde que não, porque não considera apropriado para o meio acadêmico. Esses dois formulários, é, na verdade, eu queria saber o que, que as pessoas pensavam da Wikipedia, por isso que eu pergunto se usa como fonte de pesquisa, porque a gente sabe que muita gente usa, né, é, eu olhei hoje no, no top, no ranking de sites da Alexia, é o 13º site mais acessado do mundo, quando eu fiz o artigo, eu finalizei o ano passado, em 2019, era o 5 site mais acessado do mundo, então as pessoas usam, né, e eu queria saber é, se elas usavam qual a relação que elas fazem com a academia aí, né E se no caso do professor se aceitaria um trabalho que tem a Wikipédia como fonte os alunos se é, é, submeteriam né, um trabalho com, citando a Wikipédia para o um professor e também a parte de, de edição de verbetes e tal que é um pouco mais específica Então essas duas pesquisas eu, eu, eu foquei nisso assim saber se a pessoa usava, é, se ela usaria para um trabalho acadêmico e a relação dela com a parte técnica de editar verbete. É, para os professores, eu perguntei né, se eles sabiam editar verbete da Wikipédia. Aqui deu quase igual, assim, 53% não, 46% sim. Aí essa pergunta é interessante, porque apesar de 46,9% falar que sabe editar, 81% nunca editaram nenhum verbete. E e eu coloquei duas opções, né? não e não, mas gostaria de aprender. E assim, nem apareceu o número aqui para mim de quem gostaria de aprender, mostrando que é irrisório. A maioria dos professores que participou aqui do, dessa, dessa pesquisa que eu fiz, eles até têm um conhecimento, alguns não, mas eles não têm interesse de aprender a editar um verbete da Wikipédia. É, e daí eu perguntei se eles aceitariam o Wikipédia nas referências do, de um trabalho decente, né? E alguns, a maioria respondeu que sim, é, mas não como referência de base, né? E, isso aqui eu achei bem legal, até, tá? saber. E, mas uma grande maioria, não, não aceitaria de jeito nenhum. E, e daí também pergunto se já usou a Wikipédia como base para algum trabalho, em sala de aula, de que maneira e tal. E eu fiz uma nuvem de palavras com as respostas, né? Isso daqui era uma questão aberta. E o nunca aqui está bem destacado, né? Nunca utilizei. E. E aqui já mostra o... O... uma oportunidade muito grande, né? Para o que a gente está discutindo aqui hoje, né? De, de... É... mudar esse olhar sobre a plataforma e passar a desenvolver coisas dentro dela. E, e daí, nós, seguindo pra, para o formulário os trabalhos discentes, foram alunos que responderam, né, a maioria alunos de pós-graduação, é, cursando presencial. Eu perguntei também se utilizava a Wikipédia para pesquisar algum assunto, 90% responderam que sim, e quando eu pergunto se o professor aceitaria um trabalho contendo a Wikipédia como referência, quase 55% respondem que não, e é, 36,4% respondem que sim, mas não como referência base, então mostra que até um, há um conservadorismo um pouquinho maior é, dos alunos nessa questão do que dos próprios professores que responderam, a maioria lá respondeu que aceitaria sim, mas não como referência base, então os alunos meio que acham que não é legal é, usar a Wikipédia como referência. E daí eu, eu perguntei para eles se eles concordam com o posicionamento dos professores e por quê, né? Também era uma questão aberta e aqui o sim, bem destacado, né? A maioria respondeu que, que concorda, daí essa parte da confiabilidade aqui, ela apareceu bem destacada, né? E isso mostra um pouquinho, ó, confiável aqui, do, da visão geral que as pessoas têm sobre a plataforma. E daí aqui a parte técnica, eu perguntei sobre a edição de verbetes dos alunos, né? É, mais de 80% responderam que não, e se tinha interesse em aprender a editar, e também a maioria respondeu que não, não, não tem interesse em editar. É, esse, essas razões, né, elas teriam que ser um pouco mais aprofundadas aqui. Essa pesquisa foi um recorte bem pequeno, é, dá uma ideia para gente, mas para saber o porquê, né as pessoas não, não se interessam em aprender a editar, precisaria é, ampliar um pouquinho mais. Aí, é, depois dessa coleta, eu fui atrás de casos né é, do uso da Wikipedia em, em sala de aula, é, como ferramenta educacional, é, não não foi fácil achar trabalhos publicados em revistas científicas ou em livros, e eu achei dois que, hoje, olhando a data, assim até estão um pouco antigos, né é, um caso do Brasil, de 2013, e um caso dos Estados Unidos, de 2010. É, existiam outros, mas eram um pouco mais antigos, então eu foquei nesses que achei que estavam completos e, e um pouco mais atuais. É, esse caso do Brasil, ele, os professores eles aplicaram a Wikipédia num curso de graduação em jornalismo, e a ideia deles era é, usar a produção textual dos, dos alunos e também é, fazer o um exercício né, de escrita para uma coisa que já existia. Então, eles convidaram os alunos a complementar e criar verbetes na Wikipédia é, a partir de trabalhos que eles estavam fazendo durante a disciplina. É, eles contam que os alunos já usavam a plataforma para pesquisa, então, como eu, eu mostrei antes ali nos gráficos, né, as pessoas usam, então eles falaram isso que já partindo da premissa que já era usada pelos alunos, especialmente a Wikipédia em inglês, que ele, os alunos consideravam mais é, confiável, então eles propuseram isso para que eles trabalhassem é, na Wikipédia na língua portuguesa, né, e, e produzindo artigos ali, seguindo é, as normas da, da plataforma, buscando é, fontes confiáveis, e também é, submetendo avaliação né, de pares, até alguém, alguém comentou, né, agora na apresentação dos conflitos que existe na Wikipédia, esse artigo traz um pouco disso, né, das considerações finais que os professores fizeram, eles destacaram que isso foi um ponto muito positivo para os alunos, de submeter um trabalho, é, a avaliação de pares, entre aspas, né, nas regras da Wikipédia, e houve críticas, alguns, foram, alguns artigos que eles produziram foram deletados, então eles avaliaram isso como uma experiência muito positiva para o pro projeto pedagógico que havia sido estruturado. E eu coloquei aqui o link é, do, do artigo, o link não, desculpe, a, a referência do artigo, depois vocês podem pesquisar, eu, eu achei na internet, então, colocando a referência, é possível achar. E o segundo caso, ele vai mais ou menos na mesma linha, é, com alunos do curso de graduação, aí foi nos Estados Unidos, a professora ela propôs para os alunos é, identificarem temas a serem explorados na Wikipédia e produzir um a três parágrafos, mais ou menos, ou mais, para complementar esses verbetes. E também as considerações desse caso, elas vão na mesma linha, né a, o fato de eles os alunos serem é, submetidos a normas específicas né de, do contexto da Wikipédia, tem as, as regras para poder escrever ali, as fontes confiáveis, é, isso foi um exercício, né a professora fala que o historiador ele vai produzir textos que serão submetidos à, à revisão de outras pessoas, então, é, foi um exercício muito bacana para eles. Também eles refletiram sobre a tecnologia é, nos processos históricos, né, do ponto de vista da história, e ela destaca também uma coisa que foi muito legal, foi a apropriação do uso das redes sociais na educação. É, aqui, esse artigo eu tenho o link, eu coloquei aqui também, depois vocês podem ler, ele é em inglês, né, tá, na, tá em inglês, e tem todo o todo relato é, do caso. É, e daí agora eu, eu falo do, dos meus casos, né, eu não consegui, como eu tinha previsto lá no começo, eu gostaria de ter aplicado isso com alunos e tal, mas eu não, não tive tempo né, de fazer durante todo esse processo do, da produção do artigo, Porém, eu participei de, de eventos. né Eu participei de um ano passado, em 2019, foi uma maratona de edição, é, o Grupo Arte e Feminismo. É, nessa ocasião, estávamos eu e mais uma moça com participantes e uma docente é, fazendo a mediação ali. E ela explicou para gente como funcionava: ela falou da questão de poucas mulheres editando, falou. Da, do panorama dos artigos em português, que precisa crescer, né, tem muito mais em inglês, enfim, a gente teve uma conversa ali que me deu uma base bem legal do que é a Wikipédia, eu tinha criado meu meu login antes, né, meu login acho que eu criei em 2018, e daí ela me explicou como usar, mas daí eu foquei na parte teórica, que eu decidi que não, eu não conseguiria é, aprender a ponto de organizar oficinas, então, fiquei só com os casos que eu encontrei na bibliografia e a coleta de dados e finalizei o meu trabalho e é, continuei seguindo a, o, as mídias sociais né do, do grupo movimento Brasil e daí descobri essa essa oficina pelas redes sociais de arte e feminismo também esse tema me interessa muito fui participar da editatona que foi aconteceu em julho de 2020 e nessa oficina eu pude entrar em contato com é, todo esse projeto que a Giovana apresentou agora, né, eu não sabia que existia, até compartilhei, falei que eu, tava, eu tinha escrito sobre isso no ano, no ano anterior, e se eu soubesse, poderia ter complementado com muitas informações, e, e citei o caso de que, embora as ações, elas estejam acontecendo há, há bastante tempo até, não há publicações na área, né, trouxe atenção para isso, que a gente precisa publicar, né, os professores, os pesquisadores precisam se envolver para que a gente aumente aí esse esse leque referencial para que outras pessoas leiam e, e queiram fazer também. é Porque afinal de contas os professores estão na academia, né, e é lá que eles vão buscar as fontes confiáveis, e daí acho que é importante isso, assim, documentar essas ações e publicar em, em meios acadêmicos, enfim, com revisão por pares, etc. Mas a oficina foi muito legal, eu consegui é, fazer mesmo, né, como aluna, editar verbetes, e teve é, todo esse, esse projeto estabelecido, a gente teve conversas, né, foi o debate ali com algumas pessoas é, fazendo suas exposições, a gente tirou perguntas, e depois a gente foi, de fato, para a edição, então foi bem estruturado, e eu aprendi muitas coisas lá, e também, é, em seguida, eu participei da terceira oficina Wikimedia Educação, que foi o mês passado, e nessa oficina também aprendi muitas coisas, os professores apresentaram pilares para poder estruturar um projeto, é, ações que vêm sendo feitas em universidades, é, até nas discussões, dos comentários, é, foram feitas sugestões né, de como aplicar isso, por exemplo, para ensino fundamental, é, uma coisa que eu achei bem interessante, eu tinha lido um caso também numa notícia, da questão do, de usar a página de discussões da Wikipédia em sala de aula. É, enfim, essa, essa, esse, essa minha experiência como aluna, né, desde o ano passado até agora, me enriqueceu, enriqueceu muito em relação ao conhecimento e do uso da Wikipédia para fins educacionais, relacionando lá com aquela aprendizagem significativa. Né? O aprendizado ele tem que fazer sentido para quem está aprendendo. E eu acho que esse é um caminho, né, para que a, as plataformas Wikimedia, as plataformas abertas, né, falando de uma maneira mais geral, os recursos educacionais abertos, sejam mais estimulados, é isso, assim, é, é fazendo sentido para os professores, para os pesquisadores, para os autores, e esse, esse é, eu acho que é, é uma das coisas que, que essas, essas oficinas que a gente está participando agora, estão proporcionando, e, e espero que alcancem cada vez mais pessoas. E daí, de consideração, é, fazendo esse trabalho, eu entendi que o, a Wikipédia ela, ela é uma ferramenta educacional quando alinhada a um projeto pedagógico estruturado. Como eu comentei dos casos, né? tinha ali as disciplinas e objetivos de aprendizagem durante aquele período, é, a, a oficina, a editatona que eu participei é, em julho, né, que era em comemoração à, ao dia da mulher negra, a é, mulher negra caribenha, eu acho, também tinha um foi bem estruturado, tinha um objetivo ali, então eu acho que para que a ferramenta ela seja usada em contextos educacionais é fundamental que esse projeto pedagógico esteja bem estruturado, estando bem estruturado, ele possibilita a aprendizagem pela experiência, que é produzir significado para o aluno, incentiva o trabalho col colaborativo, é, estimula a introdução de tecnologias no, no processo de ensino-aprendizagem, porque, como a gente tem muitas limitações né, no Brasil de acessos, às vezes é uma coisa muito distante, mas não. Né, se a gente pensar que dá para acessar o Wikipédia pelo celular e, e planejar alguma alguma atividade Usando o celular mesmo, a gente vê que, que a tecnologia não está tão longe do, da nossa realidade. Então é, esse projeto pedagógico estruturado ele estimula esse uso. Também é, o uso da da Wikipedia ela pode fomentar um debate é, em sala de aula sobre uso de tecnologias é, que tem a ver com, com dados, né? Até na outra oficina também isso foi comentado. É, os dados que você está fornecendo, né, para a plataforma Fontes confiáveis, fake news, né? cidadania digital, são temas que podem ser abordados é, com a introdução da... Estou falando especificamente da Wikipédia, né? com algum projeto que use a, a Wikipédia, que é uma plataforma colaborativa, então posso introduzir esses temas com os alunos de ensino fundamental, de ensino médio e até de ensino superior. Também essa questão da escrita em padrões formais, é, interpretação de texto, então aqui são alguns pontos que eu, que esses casos e a minha experiência é, individual apontaram para mim como fatores é, relevantes no uso da, da Wikipédia é, como ferramenta educacional. O, o, o artigo eu apresentei né, no Siete Imped, em formato de, foi à distância, então foi em formato de vídeo, eu coloquei o link lá no começo. E teve um fórum de discussão, né? então eu e mais 12 pesquisadores discutimos ali o que eu tinha proposto, proposto e eu coloquei uma de palavras também, a maioria achou inusitado, né, é, deu os parabéns e falou, nossa, que legal, excelente, não tinha pensado nisso, dos 12 que interagiram comigo, é, dois é, falaram que, que usam já em seus, é, seus projetos pedagógicos, em sala de aula, mas a maioria não, e alguns falaram que sim, que tem preconceito, que nunca olharam para a Wikipédia ou para as outras plataformas Wikimedia com esse outro olhar, como uma ferramenta né, para ser usado em sala de aula, e isso também reforça esse ponto de que há um espaço né, para que haja mais pesquisas nesse assunto e que isso gere mais publicações. Então, aqui as oportunidades... É, desse tema é esse, né? O, é, um, é um, as plataformas do wikimedia em geral, né, Não só Wikipédia são recursos acessíveis, abertos e as pessoas usam, né? São sites mais acessados do, do são é, é, sites muito acessados no mundo. É, as situações de aprendizagem, eles é possível adaptar o uso da plataforma ao que está sendo discutido em sala de aula. E, com isso, é, problematizar né, o, a ferramenta e as questões do contemporâneo, por exemplo, essa das fontes confiáveis é uma, né, que está sendo discutido agora e, e dá para se usar a Wikipédia para fazer isso. E também é uma oportunidade de fomentar o debate, né, como eu mostrei no slide anterior, uh, os professores, os pesquisadores, os educadores não olham para a maioria, né. Não olham para a Wikipédia, para a Wikimedia, para o Creative Commons com um olhar de discussão, de fomento. É, como foi discutido na fala anterior, né? ali no chat alguém colocou que a questão de que como eu, eu como autor, eu disponibilizo o meu material é, gratuitamente. Então, trazer um olhar, um debate sobre, para a Wikipédia, para o Wikimedia, pode gerar essa discussão e, e isso vai impactar nos alunos também, né? De usar os recursos que são acessíveis, disponibilizar para outras pessoas, eu é, submeter um texto que pode ser alterado, né? Quem é o autor é, tem essa essa questão da geralmente, né? Quem produz coisas tem essa questão da da autoria bem é, ainda ainda de uma maneira complicada, eu posso falar, eu sou fotógrafa também, então é, eu penso sempre o que, que eu vou disponibilizar como é, com a licença Creative Commons, o que, que eu não vou, e, e se produz muito em sala de aula, eu, na empresa que eu trabalho, a gente produz muitas coisas lá dentro, e acaba que essa coisa é usada uma vez e depois é esquecida, e esse debate do uso, do reuso ele pode ser acirrado com, olhando para uma plataforma que já está lá pronta, né? Está acessível, a gente pode pegá-la como exemplo e ir discutindo isso. Então é isso, assim, é, eu apresento para vocês uma sementinha que, que eu plantei e estou começando, eu não sei ainda para que lado eu vou nessa pesquisa, eu terminei o curso de especialização né, em tecnologia e estou vendo ainda os próximos passos, mas é só um re, pequeno recorte que eu fiz, mas as, as oportunidades elas são imensas pra, nesse assunto, né? tanto que é isso, a gente está aqui numa quarta tarde em mais de 30 pessoas. E é isso, muito obrigada. Eu coloquei aqui o QR Code para o meu, meu látis, daí tem uma pesquisa interdisciplinar, então eu falo de arte, de educação, de design, de cultura, e estou à disposição. Muito obrigada. É, Renata, muito obrigada pela sua apresentação, por todas as reflexões que você trouxe, é, eu gostaria de comentar que né, essa fala da Renata foi uma fala diferente para a nossa oficina, né, porque até o momento a gente trouxe é, pessoas que estavam colocando a mão na massa em projetos Wiki, né, e a gente estava fazendo mais como uma oficina, né, então... É, de fato, ensinando as pessoas a utilizarem as plataformas de acordo com essas experiências dessas pessoas. E a ideia era justamente trazer uma apresentação como a da Renata, que é uma apresentação mais analítica, né mais acadêmica sobre o assunto, e trazendo alguns pontos, alguns números. Então, eu agradeço demais pela sua exposição, tenho certeza que todo mundo achou é, riquíssima. que E aí, aqui eu tenho muitas é, tenho algumas perguntas para você. É, quem... é, vou seguir aqui com as perguntas. Quem primeiro perguntou foi o João Alexandre Peixans, que ele fez duas perguntas, eu vou fazer a primeira, porque tem, algum, tem várias perguntas dentro dessa pergunta, e aí depois eu vou fazer a segunda pergunta, tá bom? Então ele pergunta assim, é, você acredita que esses dados seriam mais ou menos parecidos em outros países, né? aqueles dados que você trouxe inicialmente? É, o que, que pode afetar essa relação de educadores e educandos com a Wikipédia em vários países, né? cultura científica, acesso à comunicação? Eu, eu acho que sim, que, assim, os dados de, a, de se a pessoa usa e se ela usaria em projetos acadêmicos, eu acho que não ia mudar <risos> um muito, não. É, porque é isso, em geral as pessoas têm essa ideia de que a Wikipédia é escrita por qualquer pessoa, então a informação que está lá não vale. Até, assim, eu, eu foquei na, na, na pesquisa mesmo, eu perguntei sobre fonte, né, porque eu queria saber o que a pessoa pensava da Wikipédia em si, né? A gente sabe que ela não vai ser usada no meio acadêmico como referência é, básica, né? Talvez uma citação, alguma coisa assim. Mas eu acho que sim, que a, a visão era é meio global, assim, uh, do que é a Wikipédia. Mas isso eu estou falando também da minha opinião, eu não pesquisei em outros países. É, e aí agora ele faz uma outra pergunta, é, você fez uma fotografia de dados de 2018, né, na sua pesquisa. Aí ele fala, se pudesse fazer uma hipótese, esses dados evoluem como tem, com o tempo, como no tempo, né, a relação da Wikimedia com a educação está melhorando ou piorando no Brasil, como que você avalia isso? Eu acho que a, a pandemia, ela fez com que... É, os docentes tivessem que buscar formas de, de dar aula e tal, e, e fossem pesquisar mais sobre como fazer direitos autorais, que que eu posso usar no meu material, enfim. E acho que abrir um pouco o leque aí de opções é, de uso dos recursos tecnológicos em educação. Com relação ao a uso da Wikipédia, não sei se, se mudaria muito. Hoje eu, eu formularia perguntas diferentes. Né, se você for, for fazer um formulário novamente, ele não vai ser com essas perguntas básicas, assim, ah, você usa Wikipédia, você sabe editar, eu já faria um formulário mais completo, assim, como eu também não tinha, eu só tinha conhecimento de usuário até então, é, eu não tinha muita base para fazer um formulário um pouco mais robusto, é, com a minha experiência nas oficinas, já, já melhoraria demais, assim, o, o, a qualidade dos meus formulários. Mas eu acho que é isso, assim, o trabalho educacional que vocês estão fazendo com pesquisadores, com pessoas é, ligadas a instituições, isso impacta, né? Porque vocês formam multiplicadores. Até eu compartilhei o link da minha apresentação nas minhas redes com amigos, e já fui convidada para dar a oficina, eu nem estou aprendendo ainda como faz, mas a, é, duas amigas que, que estão em projetos educacionais falaram, nossa, isso casaria com o que a gente faz vamos fazer uma oficina. Então, é isso, assim, esse trabalho de multiplicação, ele é muito efetivo. Porém, é, eu acho que de 2018 para cá, não mudaria muito a, a visão das pessoas com relação à plataforma, Pela pelos dados que eu mostrei para vocês dessa, dessa discussão do fórum, que ocorreu a semana passada, né? As 12, 12 pesquisadores, pesquisadores que estavam ali me falaram que, nossa, que legal, não... não não sabia. Dois né, falaram que já usam, mas a maioria falou, não, não, não tinha pensado nisso. Então eu acho que é um, é um caminho a ser trilhado, e principalmente por isso, né, da, de pessoas que estão produzindo coisas publicarem seu, seus casos e suas experiências, e levarem para congressos também científicos. Acho que isso é muito importante. É, temos algumas perguntas aqui, mas eu queria só fazer uma pergunta minha, porque acho que combina com o que você está falando, justamente, antes de continuar, que se você pudesse apontar, sei lá, dois ou três fatores que você analisa como uh, motivos de, dos professores terem essas opiniões até um pouco negativas sobre a Wikipédia, né? Que, que, que motivações você acha? Quais são os três principais motivos? Ou, sei lá, dois ou três Sim. principais? Eu acho que é a questão de ser aberta né, a qualquer pessoa editar, acho que isso, isso é o básico. É, especialmente quem é, já é educadora há muitos anos, tem títulos, vai falar, não, eu não vou usar um texto que pode ter sido escrito por uma pessoa de 15 anos, né? que não não tem a bagagem que eu tenho. Então, acho que esse é o, é o ponto principal, assim, do, do preconceito. Também uma falta de conhecimento do que é a plataforma, é, do que são ré, né, os recursos educacionais abertos, como usá-los, do que é uma educação aberta, que, é que envolve isso, né, ser acessível, sem custo. É... Eu acho que é, é, é, esses temas, eles estão sendo discutidos bastante agora. Eu sou da EAD, então eu já estou neles há algum tempo, né, mas eu acho que agora na TV tem se falado sobre isso. Então, a, a, eu acho que o primeiro ponto é esse, né, de a ela ser uma plataforma para qualquer pessoa que tenha um login editar a falta de conhecimento sobre é, essa, essa produção coletiva e o terceiro fator, eu acho, que é a falta de conhecimento das regras que a Wikipédia tem, que nos casos, isso foi um fator impactante lá. Os dois casos, eles relatam isso, que os alunos ficaram meio chocados em saber que não era só escrever o texto por lá, que ele poderia ser deletado se não tivesse dentro da, das regras da, da própria pl plataforma. É, eu concordo com você é, bastante nesse terceiro ponto, assim que acho que a falta de informação e a pessoa não tem, assim, não tem por que saber isso, né? Isso é, realmente é, um, é uma informação que é, é um pouco a mais, né? Usuários que utilizam a plataforma de uma maneira um pouco mais ativa são aqueles que acabam sabendo mais sobre o assunto, de fato. É uma falta de informação, mesmo, e não é a culpa ali da pessoa, né? Não é culpa do professor, não é culpa do, dos estudantes, dos alunos. É só algo que, de fato, ali acontece. É, mas que eu acho que também a gente deve analisar, né, como você bem colocou, em pesquisas, na documentação, na análise desse, desses exemplos, desses casos. Né? E aí, bom, só continuando aqui, então, as perguntas, a Flávia Varela, que foi também uma palestrante nossa, a primeira palestrante das oficinas, é, assistam lá o vídeo, gente, que foi muito boa a oficina dela, ela pergunta como que você fez a amostragem para a coleta dos dados da sua pesquisa. É, foi bem básica, né, eu, eu combinei com o meu orientador, eu fiz é, dois formulários no Google Forms e divulguei nas minhas redes sociais, né, WhatsApp, Facebook, LinkedIn, e pedi para as pessoas responderem, os docentes, né, que estavam nelas, e quem era docente ia pedir para compartilhar com alunos, até por isso que a amostragem de alunos foi um pouquinho menor. Mas, assim, como era um artigo é, ali acadêmico, é, no contexto do, do curso, né, não é uma pesquisa grande que envolvia políticas públicas, a gente achou ok fazer assim, né? Então foi Google Forms e divulgado em mídias sociais. É, e aí agora tem mais uma pergunta da Erika Azelini, ela fala, é muito curiosa essa percepção da Wikipedia na educação, né? E aí ela né, pergunta, você acha que isso muda de acordo com a área de conhecimento ou é uma noção generalizada? Então, é, dos dois, os dois pesquisadores que responderam positivamente na discussão que eu tive no fórum, são da área de ciências, era é, professor de física e de biologia. É, eu tenho, eu, eu não sei se foi na outra oficina que eu, eu ouvi alguém falando que era da área de física, ou é aqui mesmo, dos participantes que atua também. Eu tenho percebido, eu acho que é a área de humanas que é a mais reticente com relação à Wikipédia, porque o pessoal de exatas e de, de ciências, já tem algum trabalho desenvolvido nisso, né? professor que participou uh, na outra oficina, ele é da odontologia, né? A área de ciências, então eu, eu percebi, assim, também é um achismo, né? eu teria que fazer uma pesquisa mais aprofundada, mas da minha experiência, que a, é a área de humanas que fica meio assim. É... O Matheus Figueiredo, eu acho que ele faz a última pergunta, eu estava aqui procurando, porque eu me atrasei um pouco no chat, ele pergunta se, você, se esse, é, tra, eu acho que o seu trabalho, não sei se é o trabalho da Renata ou se é outro que ela cita, está disponível para leitura. Renata, se você puder, depois, deixar o link aqui no chat para o pessoal Sim. ler. É... É... E os aí... dois casos eles estão disponíveis na internet, eu vou, colocar, vou pegar o outro caso, mas eu acho que ele é um PDF já, mas tudo bem, eu baixo. E o outro, eu coloquei o link já no PPT. Se você quiser depois também é, colocar no grupo do Slack, para o pessoal... Ah, legal. legal. E eu acho que é isso. Acho que essas são todas as perguntas. Tem alguns comentários elogiando a sua pesquisa aqui no chat, depois você lê direitinho. É, mas essa foi a última pergunta. E foi bem... É, a gente está aqui nas é, quatro horas. Não sei se mais alguém quer fazer mais alguma eu... pergunta. Aqui tem é... uma do Matheus, que eu estou lendo que... sobre a recomendação do material para Ensino Fundamental e Médio. Ai, desculpa, eu perdi essa, essa pergunta. É, na apresentação Ai. eu falei da, da questão da discussão de, sobre fake news, por exemplo, é um, um assunto, fontes confiáveis, mas uma coisa básica que tem a ver com cidadania digital é ensinar a pessoa a olhar para um, um material disponível na internet e identificar, né? como fatores que classificam aquele material como uma fonte de credibilidade, né? Então, pegar, pegar uma página e mostrar para o aluno as referências, é, explicar o contexto de como, como é produzido um, um texto colaborativo, no caso da Wikipédia. né? A página de discussão que foi citada na oficina anterior, eu já li é, é, algum, algumas situações de aprendizagem nesse sentido, Levar o, o aluno a identificar que não é só aquele texto, aquele texto está sendo discutido ali do lado. Então, acho que para alunos de ensino fundamental e médio, eu, eu iria pelo básico, assim, disso, de interpretação de texto, de identificar é, uma fonte confiável dentro do, da Wikipédia. E depois, assim, com um pouquinho mais de propriedade, dá para trabalhar essa, essa coisa de produ produzir imagens e colocar lá. É, eu li na, durante a, a, a minha pesquisa bibliográfica, eu li numa, numa notícia de um professor que ele estava incentivando os alunos a preencherem verbetes relacionados à sua cidade, é, que é uma coisa muito legal, né? Ele convidou os alunos a olhar para o Wikipedia e ver o que estava escrito, escrito lá sobre a cidade, e eles mesmos, eles moram na cidade, né? Eles produzirem esse conhecimento e colocarem lá. Então, eu acho que, com o público de ensino fundamental e médio, é por aí, né, os projetos maiores de produção textual e tal, daí fica com, com o público um pouquinho mais velho, né, ensino superior. É, eu acho que você tocou num ponto realmente bem importante, porque é muito, a gente tem essa discussão né, na comunidade, que é um pouco difícil é, atuar, é, com projetos, programas de educação no ensino fundamental e médio, né? Porque são ali estudantes muito jovens que, às vezes, não têm ali responsabilidade para lidar com a ferramenta, né? E aí, o que você colocou, eu acho que é muito bom, né? Que é ensinar o que, o que é uma referência, como usar uma referência e se aprofundar naquele assunto é, através das referências, né? Porque eu acho que, essa, às vezes, é a, o ponto que a, a, até as professores acabam não entendendo, né? E a ideia não é só ficar na página, no verbete da Wiki, mas se aprofundar no assunto através da página, pelas referências, né? Isso, como se fosse numa enciclopédia mesmo, né? Exatamente. Um assunto vai levando ao outro. Eu acho que é isso, Entrar para ensino fundamental, a questão da interpretação da informação é uma coisa muito legal e necessária, né, hoje em é. dia. Isso acaba também até funcionando, às vezes, em cursos superiores de graduação, Bem. né? Então, e ainda o aspecto que você colocou muito bom de discuss... da página de discussão e do histórico da página também, para fazer a pessoa entender que tem toda uma comunidade, um universo por trás daquele é, conteúdo que está sendo mostrado ali. Né? Então, é, é, acho que esses três fatores, né? histórico, discussão e referências, são três coisas muito importantes para se é, mostrar e para ajudar né? na formação desses jovens estudantes, jovens alunos. Né? É... Ah, acho que tem mais uma pergunta aqui, né? Vou ler aqui. Alexandre Montilha, que também apresentou é, na oficina passada. É, vocês têm intenção de avaliar ou já chegaram a analisar de maneira mais direta qual o nível de engajamento dos alunos após finalizadas as atividades educacionais na plataforma? Ou seja, a retenção desse público como usuários ativos na plataforma? Então, na verdade, essa parte não foi realizada neste trabalho que eu apresentei, né, é, eu apresentei casos, então foi pesquisa bibliográfica de pessoas que realizaram ações, né, com a Wikipédia e em contexto educacional e os resultados deles, e daí fiz essa contextualização com o, os meus dados que eu coletei. Eu não, não cheguei a aplicar eu mesma uma oficina e é o próximo passo daí, né, é, aprofundar mais isso, né, essa questão das razões, do engajamento e, como eu falei, estou eu, eu apresentando para vocês uma sementinha do que pode surgir aí depois, mas é com certeza, é, é para a gente entender melhor né esse contexto educacional é preciso aplicar o projeto e depois analisar esses resultados com mais gente participando também. Talvez fazer uma parceria aqui com vocês <risos> nas oficinas da, da WorkMedia e entrevistar quem participa depois. Com certeza é uma, essa boa, ideia. Forma. É uma boa forma, mesmo. Sim. fazer pequenos videozinhos também, para ver é bem legal, mas aí para a gente pensar também mais para frente. É, bom, pessoal, se é, não tiver mais perguntas, eu vou então encerrar, porque a gente já passou um pouco do nosso tempo também, né a ideia é que termine às quatro. É, muito obrigada, Renata, pela sua apresentação mesmo, foi muito bom. É, e a gente pode continuar conversando pelo Slack também. Sempre depois das oficinas, sempre acontece uma discussão legal lá no Slack. Então, né, vão para lá, gente. Entrem na plataforma. Renato, por favor, é, compartilhe o link do artigo lá também, tá? E é isso, gente a, gente. a gente conversa. A próxima oficina, como eu disse, é dia 21 de outubro. É, e a gente já está também conversando com as pessoas que vão apresentar. O Alexandre vai voltar nessa próxima oficina também, junto com a Thaís Morado, e vão apresentar alguns... É, alguns projetos bem legais também. Tá bom? Muito obrigada a todos. Obrigada mesmo, a gente vai se falando. Tchau, tchau. Muito obrigada. Tchau, tchau, Valeu. pessoal. Tchau, tchau, gente.